Como você vai vender mais produtos, posicionar uma marca, fechar contratos de coach, consultorias de marketing digital ou até mesmo ampliar a tua organização de marketing multinível recrutando mais pessoas interagindo com o Facebook. É exatamente isso que você vai aprender agora aqui neste vídeo. Mas antes de te contar sobre essa ferramenta, é muito importante você entender a diferença entre o Google e o Facebook. O Google é uma ferramenta onde as pessoas chegam até você pedindo para comprar o teu produto, fechar algum contrato ou até mesmo serem recrutadas para o teu negócio de marketing multinível. O Facebook leva a informação até as pessoas e você vai fazer a interação com elas ou fazendo a tua oferta. Basicamente a diferença é essa. Dentro do Facebook existem algumas ferramentas que estão interagindo como o Instagram e o WhatsApp. Então você tem três ferramentas em uma e eu já vou te explicar mais sobre isso. Mas antes eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe um like, manda uma mensagem aqui, escreve algo que você gostaria de saber ou conhecer e compartilha esse vídeo porque eu vou gravar uma série de vídeos que vai te ensinar a interagir com todas as redes sociais e ter muito resultado. Porque de uma coisa eu tenho muita certeza, ou você aprende a lidar, a interagir com essas ferramentas e coloca ela... Para trabalhar para você, ou você com certeza está ficando para trás a cada dia que passa. E eu estou gravando essa série de vídeos para te ensinar a não ficar para trás. Basicamente, a diferença do Google e do Facebook é essa: uma leva e outra traz. Então você vai levar as informações, as suas campanhas, no Facebook. Existem várias formas de fazer campanha, existem várias estratégias que você pode adotar dentro do Facebook, eu particularmente gosto de usar as mais avançadas, que eu uso remarketing, retargeting dentro do Facebook, que são pixels que são instalados nos meus sites e páginas de vendas e recrutamento. Para que eu consiga otimizar o meu custo e ter uma meta diária, e aí ter um valor de ROI é, mais assertivo O que eu tenho para te falar sobre isso que é que vai trazer muito resultado, independentemente se você fizer uma campanha mais elaborada, como essa que eu tô te explicando agora, ou uma campanha orgânica, não gastando nenhum centavo, o que vai fazer toda a diferença no final do processo que você vai construir do planejamento é as metas diárias. Você precisa ter um planejamento, tanto para uma campanha orgânica, que não você não vai botar dinheiro nenhum, como para uma campanha paga. Eu tenho certeza absoluta, convicção, muitas pessoas me perguntam, Leandro, eu não tô, consigo ter resultado, não consigo ter resultado, eu peço. Me mostra o teu planejamento. E sabe o que elas dizem? O que é isso? Como fazer? A maioria absoluta das pessoas não tem resultado nas redes sociais porque elas não têm um planejamento, elas não têm uma meta diária, elas não sabem analisar as métricas. E o Facebook é fantástico, ele te entrega todas as métricas. Ele consegue te le levar as suas informações para o público que você deseja. Isso é incrível, você precisa entender isso. Faça um planejamento, estude a campanha... É, estude como formalizar, como fazer uma campanha, quais os critérios é, para que uma pessoa tenha interesse na tua campanha e comece a interagir nas redes sociais no Facebook, Instagram e WhatsApp, que você vai ter muito resultado. Sim, eu posso te garantir. Todo meu resultado é construído através das redes sociais. E é exatamente por isso que eu estou gravando essa série de vídeos para te, te ensinar a interagir de forma correta e adequada e pelo tempo necessário que é o teu planejamento. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, deixa aquele like, te inscreve para você ser o primeiro a receber essa série de vídeos e pode deixar um comentário aí que eu vou ter o maior prazer de fazer um conteúdo para responder aí as tuas dúvidas e você ter muito resultado com as estratégias que a gente vai elaborar juntos.